proseguimos com a questão dos overrides de template, de, de tipo template, e vamos concentrar-nos agora na área dos comentários, neste e no próximo vídeo. Se nós consultarmos uh, o tema estático, verificamos que temos aqui uma secção que lista os comentários e que é introduzida por este título, o número de respostas ou de comentários, de intervenções, e depois uma secção uh, que controla... Uh, e que introduz o formulário para adicionar novo contacto com o título Lever Reply uh, Nós neste momento uh, se consultarmos o uh, nosso uh, a nossa área de comentários temos uh, como temos o seguinte temos aqui o Comments que é o título por defeito que introduz os comentários mas nós já temos uh, de certa forma, criámos aqui um título para criar este, este efeito que aqui temos dos, do número de respostas, do número de intervenções, e já o fizemos no novo TPL uh, do, para o article, no novo traço, traço-traço-article TPL-PHP que eu mostro de seguida. Uh, pelo que vamos ter que eliminar este, este título e uh, apresentar, digamos, uh, estes elementos do comentário de, de, depois da forma similar ao que aqui está. Mas para já, o que nos interessa é um, considerar o container principal que abrange os, os comentários, que por um lado é dar este título e listar os comentários, e depois dar o título uh, leave a reply, e não é new comment, e uh, listar o formulário de, uh, para adicionar um novo contato. Nós, consultando uh, o, um, a secção do single post onde estão os comentários por uh, artigo, verificamos que temos aqui uma section uh, com o ID Comments, temos este H3 que introduz o número de intervenções, depois segue-se uma lista ordenada das intervenções e mais à frente uma nova secção, ou seja, temos duas secções dentro da área dos comentários e esta aqui diz respeito ao formulário. O uh, ID respond e uh, com um H3, leave reply e depois vem o form uh, documentário. O que nós vamos querer fazer uh, neste momento é uh, reproduzir este, estas duas secções, a do respond relativa ao formulário e a, uh, a da página, desculpem, e a da secção dos comments que lista os comentários com os títulos respectivos. Se bem se lembram, quando nós editamos o Node -Article traço PHP, nós criámos aqui uma secção já que diz respeito à lista dos comentários. E temos aqui já o número de Comment Count o número de comentários, combinado com o texto response. Por isso é que nós temos uh, aqui nesta, nesta visualização, já, temos já este elemento. Mas claro que aqui estão, uh, estamos a criar redundâncias. Perguntam-me, mas porquê colocar os comentários, o número de comentários, este título introduzir esta listagem de comentários no node article e não na, numa template do, do, dos comentários propriamente dita Isso foi por uma questão muito prática, porque enquanto que eu no node tpl, eu tenho a variável node count, uh, o command count, desculpem, posso usar, na, uh, na tpl de, de comentários não tenho uh, assim uh, à mão... Essa variável para usar e foi muito mais prático. Mas em relação aos comentários, nós temos várias templates. Temos uma no Drupal que funciona como a, a template que controla o container principal que vai envolver todos os comentários e o formulário, e depois temos uma template que vai controlar a forma como cada comentário é o produzido. Se nós consultarmos os ficheiros, do módulo comment no Core, verificamos que temos efetivamente o Command Tpl. DHP, que é o que controla exatamente o que é que cada comentário tem, que campos tem, e depois temos o, o Comment Wrapper, que é, como a própria expressão diz, um que controla o container principal e que engloba a lista de comentários e o formulário para adicionar novo comentário nós vamos começar por fazer um Override a este TPL. Vamos então para o nosso website e vamos ver o que é que neste momento está a ser controlado por que template e qual é que temos de usar. Como sabemos, nós estamos aqui no Node, no Node Article, mas se eu clicar aqui na área dos comentários, reparem que eu já tenho um novo template que controla especificamente este, este. mas o, o meu título, o um response que é o número de respostas de intervenções, está, não está abrangido pelo comment wrapper, porque efetivamente ele está no node-article uh, tplphp. Uh, nós vamos então criar este uh, template, não vamos dar-lhe uh, um nome diferente, portanto vamos fazer o override, significa que todos os comentários sejam eles de article ou de qualquer outro content type, vão apresentar o mesmo formato. Geralmente é essa a necessidade. Se houver necessidade de uh, especificamente criar um, uh, um comentário específico por cada content type então iríamos ou desceríamos essa especificidade. Nós uh, temos já esse wrapper criado, nós vamos colocá-lo no nosso tema, na área das templates, para fazer o override e vamos uh, fazer o flush all cache e verificar se já foi assumido por parte do nosso tema. Se descermos aqui a área dos comentários, já estão a ver que nós não temos aqui o, o, o comment E se descermos, já temos o Leave a Reply. Ou seja, não estamos a usar o... Uh, eu quero apanhar... Estou com dificuldades em apanhar o Template. Mas vamos clicar aqui. O Wrapper. Node com de e o comand e cá está ele. Às vezes é difícil de, de apanhar, mas nós já temos a, o override feito. Reparem que neste momento já não, está, não é o Command Wrapper do Core, é o Command Wrapper que nós instalamos no Fresh Pig Templates e está cá o nosso fecheiro. Vamos comparar o original, o Command Wrapper dado do Core e que tinha este aspecto e com o original e o que é que fizemos. Este é o comment do Drupal por defeito, este elemento aqui controla a lista de documentários e este o título comment, portanto, eu se, se, eventualmente poderia ter colocado aqui o número de respostas, mas tal como vos digo, eu não tenho aqui essa variável pronta a usar, por isso é que fiz a, a impressão ou a renderização no Node TPL. E depois temos aqui a parte do formulário, nesta secção, que efetivamente reproduz o formulário, o web a New Comment. Isto foi feito o override, foi simplificado a template, reparem que eu aqui não tenho o título, como aqui tinha, porque caso contrário estou a, a ser redundante, se eu coloquei neste, neste template, já não vou utilizar neste, ficam aqui simplesmente a lista dos comentários, e depois tenho a outra secção, que é a secção uh, Respond, como está previsto no single post.htm, uh, em que uh, está à espera de, uh, do formulário de de, para adicionar um novo comentário, com o título Liver a Reply. E então já temos aqui o efeito eh, que queremos, que é o número de respostas por um lado e a lista dos comentários, e depois o Liver Reply com o formulário. Fe, esta, este é um primeiro override ao container eh, principal, mas não como nós já vimos, e uh, vamos de seguida tratar em pormenor este conteúdo interno através do comando tpl-php.